Eu sou Washington Luiz Dias, é, atualmente estou na mesa diretora do Conselho Nacional LGBT. Eu represento a Rede Nacional de Negras e Negros LGBT do Brasil, porque, na verdade, quando a gente pensa em atuar enquanto uma rede negra é, LGBT, é porque a gente vivia no entre-lugar de dois não-lugares que é você viver um pertencimento de uma orientação sexual e identidade de gênero num espaço hegemonicamente é, dirigido né, e pensado por brancos e para-brancos, mas também a gente vivia num outro lugar que é ser negro, mas também não pensar essa totalidade, né, essa interseccionalidade daquilo tudo que podemos ser. E aí é desse sentimento que surge a rede nacional de negras, negros LGBT é, aqui no Brasil, mais precisamente no ano de 2005. E a gente lutar pela diversidade sexual, lutar é, por equidade, sobretudo racial, é porque a gente se reconhece enquanto esse sujeito mesmo, é, interseccionalizado, indivisíveis,